Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Luciano Edpo e eu vou fazer a apresentação do nosso terceiro módulo da disciplina de Fundamentos da Web. A nossa, o nosso terceiro módulo, nós vamos falar sobre arquiteturas web. Tá? Ele é dividido em três unidades, ok? Na primeira unidade, nós vamos falar sobre o que é arquitetura web, o que é arquitetura de software, o que é arquitetura web de modo geral. E na segunda unidade, nós vamos falar sobre arquitetura de três camadas e arquitetura MVC. E na terceira unidade, nós falaremos sobre arquitetura orientada a serviços e microserviços, que é um tipo de arquitetura é, orientada a serviços. Antes de falar né, sobre a arquitetura web, ou as arquiteturas web, ou as características que são típicas... Né, de arquiteturas de aplicações web, é interessante a gente sempre apresentar a arquitetura de software de maneira geral. Uma arquitetura web, ela é um tipo de arquitetura de software que tem uma especificidade voltada para as características das aplicações web. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pequena é, definição do que é uma arquitetura de software. Existem diversos autores, os materiais que vocês vão ter no, no, no curso os autores eles vão é, dar diversas definições que se complementam, né? que, que vão definir aí a arquitetura de software e a arquitetura web. Tá? Então, eu trouxe uma delas aqui para vocês. Né? É, a arquitetura é definida pela Carnegie Mellon é, é, University como um, o conjunto de estruturas necessárias para entender um sistema que envolve os elementos, a propriedade de um software e as suas relações. Tá? Então, é um conjunto de características, um conjunto de elementos que vão determinar o que é uma arquitetura, para que, para que serve, quais são os elementos, quais são as propriedades. Né? Então, existe aí um conjunto de características que a gente tem que levar em consideração. ok? Então, quais são esses conjuntos de características que nós precisamos levar em consideração? São os componentes, a organização, a estrutura e a visão. Esses, esses elementos, eles é, atuam de forma conjunta, tá? e eles são interrelacionados. Né? Então, quando, quando nós falamos de componentes, nós estamos falando dos elementos, né? dos é, pedaços né? de, de, de, de software, pedaços de aplicações, componentes de aplicações, que podem ser divididas é, de acordo com uma característica que nós chamamos de visão. Então, existem diversos tipos de visão para a gente levar em consideração quando a gente está pensando em determinar quais são os componentes, quais são os elementos que vão compor uma determinada aplicação e isso impacta em qual é a arquitetura que a gente vai é, escolher né, para representar esses componentes. Quando a gente fala de visão... É, existem diversos, diversos tipos de visão. Quando a gente fala de visão, a gente está falando de qual é a forma como eu vou olhar para aquela aplicação que está sendo desenvolvido. A partir de qual visão? Né? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para é, eu mostrar para vocês. Então, a gente tem a visão funcional a visão lógica. A visão funcional ou visão lógica ela está restrita a visualizar a aplicação de acordo com as suas funcionalidades, tá? Então, sei lá, eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma agenda, uma agenda de compromissos, né? Uma aplicação web que vai tratar com uma agenda de compromissos. Quais são as funcionalidades dessa agenda de compromissos? Ah, eu posso adicionar um compromisso, eu posso remover um compromisso, eu posso compartilhar um compromisso, e eu vou componentizar ou dividir, né? A, a minha aplicação pensando nessa visão funcional. Se eu tiver escolhido né, essa visão funcional para levar em consideração e fazer a componentização a partir dessa visão. Eu posso fazer por outros, é, por outros tipos de visão. Visão de código, que está mais relacionado com o desenvolvimento. Né, é, é, idem para a visão de desenvolvimento, a visão estrutural, geralmente está mais relacionada à equipe de desenvolvimento, à fase de desenvolvimento, está atrelado é, ao processo de desenvolvimento eu posso pensar também uma visão de concorrência, ou visão de processos ou threads. Ela é muito mais comum em aplicações que têm concorrência ou aplicações que funcionam por meio de multiprocessamento, em que é, pode haver a disputa por algum tipo de recurso, uma conexão, um arquivo, tá? ou mesmo eu posso ter uma visão física e evolutiva, né? física no sentido de como que ela vai estar implantada, é, pode também ser vista como é, geograficamente geralmente uma aplicação web ela é distribuída né pela pela web então a gente pode ver a partir desse ponto né, como que vai estar tá a divisão física como que vai estar tá a distribuição dessa aplicação aí pela web por exemplo ou ainda assim uma visão de ação de usuário que está relacionado muito próximo na visão funcional né, de como que ela vai funcionar a partir das Ações, das possibilidades de ações ou do retorno que essa aplicação pode me dar ou pode dar para o usuário. E aí, a partir dessas visões, a gente pode fazer a componentização, que é a divisão dos elementos que vão compor essa aplicação. Eu posso pensar em qual vai ser a organização, então como que eu vou pegar esses elementos, esses componentes, e vou organizá-los de acordo com alguma característica, que é a visão que eu tinha comentado agora há pouco. Né? E a estrutura. Né? Como que eu vou pegar esses elementos que vão estar é, distribuídos e organizados de acordo com alguma configuração, que a gente vai comentar à frente, né? é, e distribuir as responsabilidades, os objetivos de cada um desses elementos. Então, basicamente, quando a gente fala de arquitetura web, a gente tem que levar em consideração que a, aplicações web têm algumas características que distinguem de outras aplicações que a gente pode chamar de não web, tá? É, então, a primeira que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. As aplicações web, na sua grande maioria, são aplicações distribuídas, são aplicações que estão... É, em uma localização diferente da onde o usuário provavelmente estaria utilizando. Né? É, é por isso que uma das arquiteturas mais comuns, quando a gente fala de arquitetura web, os primórdios né, da, da arquitetura web, a gente sempre comenta sobre a arquitetura cliente-servidor. Tá? A arquitetura cliente-servidor é aquela em que existem dois papéis. Né? A do cliente, que geralmente é a do usuário, e é o servidor, né, que é o host, é o equipamento, é o, é o, o componente que está distribuído, né, que está na web, que vai é, é, prover essa aplicação para esse cliente. Tá? É... E ali depois a gente tem as arquiteturas baseadas em camadas. Né? Nas, é, nos materiais que vão estar disponíveis no módulo, é, é muito comum a gente encontrar o termo arquitetura de N camadas. A gente comenta de N camadas porque existem várias configurações diferentes quando nós falamos de camadas. Tá? A camada, ela representa patamares né, onde eu posso é, organizar esses componentes, esses elementos de software que são é, é, é, distribuídos né, no software de acordo com alguma característica. E a gente chama de N camadas porque vocês vão ver que existem ali a monolítica, que é uma camada, duas camadas, três camadas. Ah, quando nós falamos da MVC, é, a arquitetura MVC, ela é uma arquitetura de três camadas. Existem diversas variações dessas arquiteturas. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma arquitetura monolítica, a gente está falando de, um, de uma aplicação que possui somente um componente. É, e aí, né, quando nós falamos de uma aplicação de duas camadas ou três camadas, nós, né, é, respectivamente, estamos falando, de da, estamos falando da divisão desses componentes em duas ou três camadas. Quando a gente fala das três camadas, a mais conhecida, e que é, hoje em dia, basicamente o padrão utilizado nas aplicações web, existem diversas variações do padrão MVC, mas... Ainda assim, existe ali o, o, o padrão em si, que é baseado na ideia de modelo, visão e controlador. A ideia do padrão MVC é de dividir a aplicação nessas três camadas. E essas três camadas possuem responsabilidades e características que vão... É, que, que o, o, a integração entre elas né, facilita algumas características daquelas visões que eu tinha comentado pra, a, na, na, na slide anterior. Então, é, no MVC, a aplicação ela é distribuída da seguinte forma, o modelo representa, geralmente representam, os dados da aplicação, né? aquilo que é persistido, aquilo que é armazenado. É, a visão representa, muitas das vezes, a interface, que é basicamente aquilo que está disponível para o usuário utilizar. É aquilo que ele vai ver efetivamente. E o controller é aquele que vai ser responsável pela lógica, que vai organizar né, a ordem das apresentações, dos resultados, é, quem, qual, qual modelo, qual é, componente responde para qual outro componente, ele organiza tudo isso, ele organiza a lógica da aplicação. Então, durante aí o curso, a gente vai ver né, como, que funciona, é, como que funcionam essas... É, arquiteturas MVCs e eu já adianto que existem diversas variações hoje em dia de uma arquitetura MVC, que a gente vê aí é, em diversas aplicações baseadas na, na web. E nossa última unidade, nós vamos falar sobre a arquitetura orientada a serviços e microserviços. Para adiantar, eu trouxe ali um, um, um, três exemplos né, de, de, de arquiteturas a gente trouxe o monolítico o monolítico ele é basicamente ele não é orientado a serviços ele, é um, ele não segue nem mesmo a ideia de cliente servidor ele é uma ideia de uma aplicação que está standalone né ela está no meu dispositivo por exemplo não está disponível na web ela está no meu dispositivo todos os elementos estão aqui dentro desse meu dispositivo né? Toda a minha aplicação funciona, com os todos os recursos da minha aplicação estão aqui dentro do meu dispositivo, por exemplo, do meu computador. Então, quando eu tenho esse tipo de aplicação, a gente chama de uma aplicação monolítica, tá? em que ela não é, depende de nenhum recurso, todos os recursos estão em uma máquina somente, né? em um dispositivo somente. Okay? Ali, entre monolítico e arquitetura orientada a serviços, existem... Diversas, diversas variações né, nas, nas arquiteturas baseadas em camadas. Tá? E aí vem a arquitetura orientada a serviços. A arquitetura orientada a serviços, ela basicamente nos dá a ideia de que é, nós distribuímos as funcionalidades de uma determinada aplicação em um conjunto de componentes, ou em conjunto de dispositivos, ou, como a gente está falando de web agora, de hosts, né, que estão disponíveis na internet e não necessariamente precisam ou estariam em uma única máquina ou em um único dispositivo. E esses conjuntos de funcionalidades, elas são, é, nós chamamos no caso da orientação a serviços, elas são orquestradas, né? elas são organizadas para se atingir o objetivo daquela aplicação. Tá? Então, é, essa é basicamente a diferença aí quando a gente passa a falar de arquitetura orientada a serviços. A ideia da arquitetura de microserviços, microserviços é um tipo de, arqu de, de, de arquitetura orientada a serviços. Ela é muito mais, ela está se tornando muito mais comum hoje em dia, né? e é, diversos autores é, tratam né, essa diferenciação de forma é, distinta. Não há um, um, um valor específico que distingue. É, quando se sai de SOA, né, quando se sai de arquitetura é, orientada a serviços, para microserviços. Mas para a gente entender por que, que existe essa ideia de microserviços, quando nós falamos de microserviços, nós falamos de funcionalidades específicas que estejam distribuídas em diversos dispositivos, ou a gente pode falar, né? Diversas é, entidades na rede. Tá? E cada uma dessas funcionalidades funcionam de maneira independente, né? é, provendo ali aquela funcionalidade específica para qual ela foi desenvolvida. Né? Por que, que existe essa... É, é muito próximo da arquitetura orientada a serviços, é, soa. Né? Porque no SOA também há... É, não um serviço, mas um conjunto de serviços que é, possuem ali uma interdependência entre si, tá? Essa é a diferença quando a gente fala de microserviços. No caso do microserviço, a gente está falando de uma funcionalidade que pode né, ou deve é, funcionar de forma independente. Ela provê aquela funcionalidade específica e a aplicação construída a partir da ideia de uma arquitetura de microserviços, ela orquestra toda a sua grande, seu grande objetivo baseado nessas, nesses microserviços que estão disponíveis na nuvem. Né? Então, é basicamente essa é a grande diferença. Mas, ainda assim, é um tipo de arquitetura orientada a serviços. E, né, a partir dessa parte de microserviços, a gente finaliza o nosso módulo que trata sobre é, a arquitetura web. Tá? Então, eu desejo a vocês bons estudos né, e uma boa, boa sorte no curso.